Hoje em dia, para a parâmetro de software é um dos problemas mais comuns da computação. E isso é, vira uma bola de neve muito grande mais para frente, porque quando você faz um programa que é difícil de ter uma manutenção boa, lá na frente ele vai crescendo, você vai adicionando coisas novas e ele fica inviável de continuar o projeto. Você tem que refazer ele praticamente do zero. Pensando nisso, em 1970, esses dois caras aqui, o Barry Bowen e o James McCall, eles criaram uma série de atributos usados para medir é, a eficiência de um programa. Eles, eles conseguiram juntar vários atributos diferentes, tipo confiabilidade, flexibilidade, interoperabilidade, segurança. E medindo essas coisas, dado o programa, é, eles, eles davam ce é, essa certificação aqui para ele, que é a ISO 9216. É, mais para frente, isso foi expandido um pouco e você consegue ter vários níveis que um programa pode ocupar. Isso vai ser explicado mais para frente. Muito bem, apesar dessa certificação aqui ser dada para programas de qualidade boa, muitas vezes a qualidade não é tem um tipo de objetivo. E mais, comum, e mais comum ainda é você ter programas que não têm essa certificação serem mais populares do que programas que têm. Um exemplo é o Inex e o Instagram. O Instagram, o backend dele é um caos, é horrível, é, não tem manutenção quase nenhuma, ele é muito difícil para o desenvolvedor conseguir colocar uma feature nova no programa dele, porque é um caos o backend do Instagram, isso é um exemplo muito bom de um programa que não tem essa ISO. Um exemplo de um programa que tem essa certificação é o Inex. É, e, obviamente, todo mundo sabe que o Instagram é mais bem conhecido que o Inex. Então, essa ISO aqui, é, o protótipo, a função dela acaba sendo mais técnica do que uma certificação que você exibe no seu programa como anúncio, e etc. Isso aqui é mais uma coisa voltada para o pessoal da indústria e dos desenvolvedores mesmo. level menos, No level-1 o usuário não possui confiança no programa, porque ele geralmente apresenta muitas falhas, creches e até mesmo carrega uma horas. Normalmente, os usuários que usam os programas foram enganados por websites, por e-mails para, para, para fazer o uso deles. Level-0. No level-0 os usuário não confiam completamente no programa, pois ele apresenta muitas falhas, segurança e bugs só serão corrigidos após muito tempo. Isso acontece, pois o mercado incentiva os programadores a lançar esses produtos cada vez mais rápido, para assim estarem à frente da concorrência. Muitos usuários só usam esses programas, pois eles não têm outra alternativa. Outra alternativa. Irão trocá-los assim conseguiram uma oferta melhor. O Level 1 é um nível mais simples, pois o programa oferece apenas porque ele promete. Nada mais, nada menos. Um exemplo de Level 1 seria o YouTube. DL. Ele é um programa que apenas baixa vídeos do YouTube. Ele não faz nada disso e também não reserva novos recursos. Level 2. Esse programa se encaixa no ambiente para o qual ele foi feito. Normalmente, seu modo de usar é parecido com aqueles que vieram antes dele para mesmo o mesmo público-alvo. Um exemplo disso é o Windows 10. O Windows 10 é parecido com o Windows 8, que é parecido com é o Windows 7, que é parecido com o XP, para que assim os usuários tenham uma certa familiaridade com seu modo de usar. Normalmente, os usuários desses programas sempre têm uma capacidade melhor de fazer o que eles precisam fazer. Aqui no Level 3, a situação já é uma coisa mais interessante. O programa ele começa a prever problemas que poderiam aparecer, já começa a criar solução para impedir que esse tipo de problema apareça, que é uma coisa muito comum no programa do Level 2. Que é o seguinte: às vezes o programa ele pode é, abrir uma vulnerabilidade no sistema, isso aí já é um problema muito grande, por exemplo, os teclados do iOS 13 que a Apple divulgou. Eles podem fornecer acesso ao sistema para o aplicativo de terceiro. O programa pode danificar dados do sistema, por exemplo, o Avast, que fazer um monte de aplicativo para de funcionar. E o programa também pode ser um programa malicioso, ele pode ficar roubando seus dados. Um que saiu uma notícia recentemente foi o ES File Explorer da Aitu, que roubava dados dos usuários e mandava para a empresa e depois ela vendia. Um programa bom, pode colocar de exemplo aqui, de level 3, seria o APT, que tem o Linux. Né? Ele já previram um monte de problema que poderia acontecer e já tem uma solução pronta, sem falar de muita processos de segurança. Por exemplo, se você baixar algum programa e ele vier quebrado, ele tem função para consertar. Se tiver faltando dependência, você pode mandar ele pesquisar e baixar para você, mas é manualmente. E se você ficar com uma dependência do computador que não devia estar lá, você pode dar um comando e ele remove também. No level 4, o programa é o bicho, um negócio que é absurdo, uma qualidade é excelente. Esse tipo de programa geralmente supera a expectativa de quem está usando, vem com um monte de recurso a mais que não era a descrição padrão do programa e eles são muito confiáveis. Né? Um exemplo muito bom para colocar aqui é o sistema Debian, que inclusive a NASA adotou um sistema operacional padrão, eles precisavam de um sistema confiável, por isso que ele saiu do Windows outro programa muito bom para poder colocar aqui seria o Aptitude E quando você baixa um programa por ele, ele procura automaticamente todas as dependências que o programa precisa, ele baixa essas dependências, instala, se tiver alguma coisa quebrada, ele procura um substituto e coloca no lugar para você. Ele também tem um IBM de vaca, que é legal pra caramba. Nesse artigo foi apresentado é, diferentes níveis de qualidade de software. É, foi apresentada também a evolução que teve desde 1960 até os dias atuais do conceito de qualidade de software. Os níveis de software nesse artigo são apresentados em 10 E no topo dessa escada está o... Dessa escada nesse degrado nível, está o software declarado perfeito, que é aquele que o, o programador faz um programa de uma maneira limpa, ele tem um bom desempenho, sem apresentar muitos bugs, e depois desse, dessa criação desse software, o programador ainda dá um suporte para o usuário. Atualmente, os programadores e os criadores de software dão uma ênfase muito grande para, para o design do seu aplicativo e para o serviço que ele vai prestar. É, quando eles obtêm sucesso nesse objetivo, eles conseguem... Criar uma nova onda de aplicativos de matar.